Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no que Caio Nobre, estamos de volta Com o DNF Duel, nesse canal delicioso Pessoal, sim, começou a beta Número 2 desse jogo maravilhoso Rapaz, com um novo personagem agora pra gente poder jogar Que é o nosso querido Ghost Blade, e nós vamos conferir Aqui agora, o gameplay Deste personagem C12 Maravilhoso, rapaz, aproveita, deixa o seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho, pra não perder a notificação Dos próximos vídeos, já estamos aqui numa sala preparado pra poder jogar, e simbora Meus amigos, deixa eu até Dar uma baixadinha um pouco mais no som aqui, pra não ficar muito alto. Beleza. Aí ó, vamos lá. Ghost Blade tá aqui, que é o personagem novo. Eu joguei um pouquinho com ele, galera. Eu joguei acho que umas duas partidas mais ou menos. E agora a gente vai conferir algumas matches juntos aqui. É bem possível que eu faça cortes no vídeo, tá pessoal? Porque às vezes cai partida, cai sala, e a gente tem que entrar de novo e tal... Tá uns probleminhas ainda de conexão aqui do jogo Que tava na primeira beta Então não tem, como, não tem muito o que fazer, entendeu? A gente vai administrando aqui Eu vou fazendo os cortes devidamente Pra poder curtir só as partidas aí com vocês, beleza? Vamos lá, galera O cara pegou o Berserker, mano Mano, esse personagem tá muito da hora, galera Ghostblade, na moral Vamos lá, esse cara parece jogar muito, hein, mano? Simbora Ah. Oh, o. Oh. Uh. Beleza? Toma! Primeiro round é nosso. Primeiro round é nosso. Caraca, mano. Ghost Blade tá muito louco, galera. Vamos lá. tamo aprendendo ainda com o personagem, mano. Ah, nice. Tem como fazer isso. Droga. Pegou. Ah, cara Fui desconectado, velho Oh, meu Deus É isso que eu tô falando, tá vendo, galera? A gente tá fazendo as lutas aqui Do nada, a gente é desconectado das partidas, entendeu? Isso tá acontecendo demais Então, como eu disse lá no início do vídeo Eu vou fazer um pequeno corte pra gente poder ir direto pra luta, beleza? Estamos de volta aqui, meus amigos Vamos ver se esse negócio não cai agora Cara, eu fiquei um tempão procurando sala Pra vocês terem ideia, mano Vamos lá, meu caboclo Isso, aceita aí, mano Bora, vambora a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem aqui, porque, nossa senhora, gente, vou poder achar sala nessa parada, olha, eu vou falar com vocês. A gente acha várias salas, na real, mas pra poder entrar nelas é que é o complicado, entendeu? E aí a gente entra nas lutas e o negócio acaba caindo, Sim, o jogo ele é muito foda, mas eles tem que melhorar muito essa questão do online dele ainda, velho. Na moral, vamos lá. Mais uma partidinha aqui, tentar mais uma partidinha de Ghostblade poder mostrar pra vocês. Ver se a gente consegue ela completa. E se com esse cara aqui for de buenas, mano. A gente vai com ele até o fim agora. Jogando com ele. Se ele não desistir, né? Vamos lá. É bom que a gente aprende. Esse lanceiro, ele é bom, mano. Simbora, pô. espera, pera, eu tô apertando o botão muito fácil, velho Calma, calma ah. Nossa senhora, boa? Ah, não consigo defender no ar, mano Eu pulei ali segurando pra trás Achando que dava pra defender no ar, não deu Boa, boa, boa Droga, não pegou. Os ataques desse cara pegam numa distância tão ferrada, mano, que é difícil você dar counter. Estou falando que esse cara é complicado de enfrentar, mano. Os ataques de média distância deles são cabulosos. Joga bem, joga bem, mano, mano. Vamos lá. Eu preciso tentar me adaptar. Ah, que ele chega perto do cara. sabia dessa A gente vai aprendendo carai Boa Ah, tava sem negócio suficiente Ah, falhei Boa, aí ó Questão de adaptação, mano Adaptação, ter paciência e tentar aproveitar as oportunidades Boa, boa, boa Aí, tomei ah, não dá pra encaixar, mano Tá vendo, Ele perde o combo naquele momento Boa Cara, não dá, velho a ah, droga. Hum, apertou o botão. Droga. Ahn... Nossa, eu beitei ali, mano. Ele caiu no meu bait, mas eu tava sem energia pro teleporte do, do personagem. Puta merda. Questão de estratégia, ali, meus amigos. Cara, que da hora, mano. Que da hora. Esse Ghost Blade é um personagem Muito foda, pessoal Muito bom, na moral Eu tô assim, aprendendo A jogar com ele, acho que é minha quarta, quinta partida Com ele, mas eu tô pegando mais ou menos os recursos Que ele tem, entendeu Ai, droga Esse cara aperta muito botão, mano Caraca, velho Boa. Ai, apertei junto. Boa. Caraca, mano, como? Boa, boa, boa, boa É um jogo de paciência, meus amigos É um jogo de paciência, vamos lá Paciência, observação, estratégia Vamos lá, hein Cara, como assim, velho Cara, o problema é isso, ó O personagem dele, mano Toda vez que ele dá as porradas Ele afasta de um jeito Que fica difícil pegar, mano Caraca O quê? Eu agarrei primeiro! Boa, boa, boa Cara, mas eu agarrei primeiro ali agora, velho Caraca O jogo quebrou minhas pernas bonito ali, velho Nossa, esse personagem é muito chato de enfrentar essa lança dele, velho Na moral Vamos lá Bora pelo menos mais uma partidinha aqui, meus amigos Que a gente já fica com um tempo bom de vídeo Já poder mostrar um pouco de gameplay E nós teremos live de DNF Duel mais tarde no canal, hein, pessoal Pra gente poder jogar mais esse jogo, hein Cara, que isso, velho? Ele sempre me pega em cima e dá sequência no combo, velho. Cara, isso eu acho muito apelação desse personagem dele. Vocês viram que sacanagem o golpe do cara pegando atrás também? Agora eu vacilei Beleza, beleza Joguinho de paciência, cara, joguinho de paciência Porque ele só fica na dele ali Esperando poder atacar a média distância, mano Olha lá, ó, só fica na dele esperando poder atacar a média distância ó. Errei Que Última luta do vídeo foi nossa, hein, meus amigos? Ah, rapaz, que da hora, mano. Que da hora jogar de Ghost Blade. Na moral, personagem muito foda, galera. Sério mesmo. É isso aí, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho mostrando o DNF Duke para pra vocês. O beta número 2 com gameplay de Ghost Blade, que é o um novo personagem que chegou aí nessa beta pra nós. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E...